Neemias, capítulo 1. Vamos ler dois versículos. Como é campanha de avivamento? Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. E depois o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3 de Neemias. Está escrito assim: E eles me responderam aqueles sobreviventes ao cativeiro que estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo capítulo 3, versículo 1 o sumo sacerdote Eliasibe. E os seus colegas sacerdotes Começaram o seu trabalho E reconstruíram a porta das ovelhas E eles a consagraram E colocaram as portas no seu lugar Amém? Pode tomar o seu assento Glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Queridos Estamos falando de de avivamento e... falar de avivamento e não falar de Jerusalém que é... era a capital mundial da adoração e... o único capaz de trazer esse avivamento é Deus mas Deus não trará o avivamento se algumas coisas não estiverem no lugar e Jerusalém Adriano, ela foi palco de muitos avivamentos quando ela é conquistada por Davi Davi conquista Jerusalém Sião a antiga Jebus que é a justiça ou antiga Salém que é paz os Jebuseus habitavam na terra de Israel quando os Benjamitas não expulsaram os jebuzeus e conviveram com ele, está lá em juízes Saul, quando assume o trono não expulsa os jebuseus. os jebuzeus cresceram muito inclusive aquela, aquela morte daquela concubina é praticado pelos jebuzeus e o que que acontece? Saul, Saul reina e não faz nada e olha que essa, essa Jerusalém era a terra de Benjamim, sendo Saúl de Benjamita. Tá? Era para ele dizer, na minha terra vocês não ficam. Davi da tribo de Judá assume o trono. E, em uma das guerras Davi vê os os gemuseus em Israel. Davi conquista e lá é conhecida hoje como cidade de Davi. E Jerusalém tinha 12 portas. Eram 12 portas, um muro muito extenso, muito forte. É Jerusalém que vencia a entrada, o retorno da arca. Quando Davi vai buscar a arca, Davi vê o reino, Davi vê a coroa vê as mulheres e as concubinas, vê todo o tesouro, mas não viu a arca, e ele diz, eu não sei reinar, se Deus não estiver presente, e aí ele reúne 30 mil homens, para pegar a arca, que foi perdida lá na época de Eli. e a arca volta, e é, os mais velhos choram, e os mais novos não sabiam porque os mais velhos choravam. Oh Deus, os mais velhos choravam, lembrando, Deus está voltando. Aleluia! Os mais novos falavam: é só uma caixa, os mais velhos falavam: não, aquilo simboliza Deus! roupa de rei e vai dançar na presença do eterno Glória a Jesus Davi morre Salomão reina é o único reinado em tempo de paz mas Salomão no caminho ele vai se perdendo e Deus diz vou tirar dez tritos de você e vou deixar duas com seu filho, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu fiz uma promessa para o meu servo Davi, que nunca faltará um descendente de Davi no E aí começa um desvio. E Deus começa a levantar a profeta e diz: Deus levanta um profeta sem nome de Jeroboão, se converte. E ele nada. Deus vai levantando, volta para mim meu povo. E ele nada. Deus levanta a profeta, mas eu tenho saudade do meu povo. Valeu. Sabe quando? No deserto. Quando eles em desespero diziam, Papai dá água. E usava meu céu E a água vinha. Eu tenho saudade do meu povo quando eles pediam comida e eu como pai preparava comida e eles, eles e alimentava meu povo agora eles estão na terra prometida e eles quebram o princípio de descansar um o ano, um ano sabático eles quebram o princípio de maltratam o órfão maltratam a viúva maltrata o estrangeiro eles, não, eles quebram o princípio da colheita, de não colher cantos e deixar para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva, aleluia. tem que pagar, meu Deus. E Deus vai falando. Deus. Deus levanta Jeremias e fala: Procura na cidade, vê se acha com justo. Por cinco vezes, Deus fala: Não clame por esse povo porque eu não vou que força. Deus levou com força. Deus levanta Isaías no capítulo 1 e diz assim: Isaías, eu estou com nojo desse povo. Eu estou quase a vomitar a Isaías, mas olha Isaías, manda eles vir apresentar a questão dele a mim. Que ainda que o pecado deles seja vermelho, eu tornarei eles <risos> brancos como a lã, porque eu chamei eles para comer o melhor da terra. Aleluia! O templo de Salomão tinha ouro pela calçada, Adriana. Salomão, olha a coisa, tem fichinha aí Deus diz, eu vou corrigir meu povo porque meu povo me abandonou virou, se você lê Ezequiel 8 Deus diz assim, o meu povo virou as costas para mim, Deus, Deus não está nem nos vendo Deus leva Ezequiel em espírito pega pelo cabelo e fala, dá uma olhadinha maiores abominação, você verá Ezequiel eles estão de costas para mim adorando Deus só, que é Tambuz. Deus leva Ezequiel no capítulo 9, onde vai acontecer uma grande batalha. Tem seis homens com armas destruidoras na mão e um homem com um tinteiro na cintura. E, e na hora que os homens saem com as armas, mas Deus fala, você vai na frente, vai marcando a testa dos fiéis, daqueles que gemem na terra clamando por um avivamento. Nem todos Tem um grupo pequeno, mas está dizendo: 'Aviva, ó oh, Senhor'. Tua obra No meio dos anos uh! Marca a testa Dos fiéis valeu, Deus, valeu, Deus. Valeu. Aí Deus levanta Nabucodonosor Filho de Nabucodonosor Deus chega a chamar ele de meu servo E ele cerca Jerusalém Na primeira leva leva os nobres. E Daniel vai nessa desse Na segunda leva, Ezequiel vai à beira do rio Quebar. Quando ele invade tudo, ele fala para Jeremias: Quer ir com a gente? Porque você é profeta, quer ficar. Ele fala, eu vou ficar. Falam que Abacuque ficou, viu de longe. Deu um desespero na alma de Abacuque. Destruiu toda a Jerusalém. O ouro foi queimado. E eles vão para o cativeiro babilônico. Tem um moço lá na Babilônia. Não nasceu em Jerusalém. Está numa posição de estátua enorme e vai chegando a Nani, e ele fala assim, como é que está meus irmãos? fala para mim como é que está meus irmãos, e ele não. diz, está todo mundo na miséria, ele não fala que nem a tsunami, vai tudo bem, ele fala, está todo mundo na miséria, está um sofrimento Nemias. os muros foram derrubados, e as portas foram queimadas, o povo está na miséria Neemias chora Neemias ora em jejum por quatro, quase quatro meses ele planteia o Deus dos céus porque querido pode estar tá todos os muros derrubados pode estar tá as portas queimadas ao Deus no céu que até ele se cala mas não fecha os olhos ele se cala mas não fecha, ele pode transformar a tragédia em palco de possibilidade de milagre é aleluia Jesus, glória a Deus esse homem se levanta ele ora ele chora ele jejua e aí ele vai chega diante do rei triste e o rei fala, mas você não pode ficar triste o que, é que aconteceu? essa tristeza é do coração e aí ele faz uma oração rápida e ora e fala com o rei a situação de Jerusalém terra de seus pais, o rei autoriza ele ir e ele fala o que, é que você precisa? E ele fala o que precisa, ele monta no seu cavalo e vai para Jerusalém. Aleluia. Eu estou falando de um homem. Deixa eu correr por causa do tempo. Quando ele chega em Jerusalém, Adriano, ele vai dar uma volta para ver o estado. Jerusalém para ser construída por gente muito bem preparada, levou de três a quatro anos. Estou falando de Jerusalém, não estou falando do tempo de Salomão. Aqueles muros de Jerusalém com porta levaram de três a quatro anos para ser construído. Neemias bate o olho. Reúne as famílias. Repita comigo, família. Repita comigo, família. Reúne as famílias. Precisamos restaurar Jerusalém. Glória a Deus. Como está a nossa Jerusalém, Letícia? São 12 portas, eu até anotei aqui. Primeira porta, é a porta das ovelhas. Essa eu vou falar por último. Segunda porta, é a porta do peixe. Sabe o que é a porta do peixe? Peixe fala de alma. Não será pescador de peixe, mas pescará o quê? Por que que a nossa pescaria de almas não vai? Porque a porta está destruída. Por que que a gente é. tem dificuldade de ganhar alma? Porque a porta do peixe está quebrada. Peixe também fala de resultado. Porque é por essa porta em Jerusalém que entrava a comercialização. Peixe fala de missão. Peixe fala de evangelismo. A gente não consegue E não é porque não quer Parece um negócio que nos trava Que nos para Que nos para Todos aqui querem evangelizar Mas parece que trava a gente Porque a porta do peixe está quebrada Aí tem a porta velha Fala dos Dos mandamentos dos, Das Estacas Estacas que os nossos pais brincaram, não remova, não remova os marcos antigos, fala dos princípios. Quando essa porta está os valores vão embora. O que está dentro sai, e o que está fora entra, aí a gente Procura mecanismo do mundo para atrair as almas. Basta só a sorte de restaurar a porta velha, que as almas voltam na porta do peixe oh, meu, Deus. Oh, meu, Deus. Oh, meu Deus, Porta do futuro, irmão Eduardo. Ninguém entrava por essa porta. Ela só abria de dentro para fora. Que era a porta que saía o lixo. Meu Deus. Meu Deus. Tudo que não presta passar tinha que fazer limpeza. Meu Deus. Quando essa porta está quebrada, a sujeira não sai. Essa porta precisava ser restaurada. Para o lixo sair. Porque é possível ser moderno sem ser mundano. É possível a mulher ser bonita, feminina, sem ser sensual. É possível o homem ser cheio de Deus ser forte, e não ser sensual, essa porta, eu queria ter tempo para falar das portas, mas não dá tudo, porta da fonte, fala de você querer o Espírito Santo, desejo de conhecê-lo, saber que um dia ele parou sobre as águas, em Gênesis 1, versículo 2, saber que quando ele vinha na vida de Sansão, ele virava uma máquina de matar mil homens, Saber que um dia É o quarto dia? É profético o quarto dia São quatro evangelhos Quatro homens seguravam a arca No versículo 4 do capítulo 2 O Espírito desceu No capítulo 4 de Mateus Jesus fez a tentação no deserto No capítulo 4 de Marcos Jesus semeia a palavra e no capítulo 4 de Apocalipse Eu estava aí na ilha de Bátimo. De repente alguém tocou e falou João, sobe para aqui Que eu vou te revelar o que é eterno, João Aleluia Tem gente que não conhece o Espírito Santo A porta da fonte Ficava perto do tanque de Siloé Para entrar no culto Passava na fonte de Siloé lavava-se e depois entrava no templo observa que quando Jesus cura um o moço, na sequência ele entra no templo não podia entrar no templo sem antes passar pela fonte de Siloé Por que, que muita gente vem à igreja mas não entra no culto porque a porta da fonte está quebrada sabe Deus o que ouviu o dia inteiro sabe Deus o que assistiu o dia inteiro sabe Deus onde a alma está agora você até entra na igreja, no templo, mas não entra no culto. Porque não passou pelas águas da fonte. Aleluia! Porta da guarda ou porta de mikfad? Era a porta do vigia, a porta do sentinela. Ficava, ó. O inimigo tá vindo, tocava o trombeta. O inimigo viesse, e o um vigia não falasse, ele morre leia Ezequiel capítulo 3, se eu mandasse falar, e você não falar, e o ímpio morrer na sua impiedade, eu vou requerer o sangue de você porém se eu mandar você falar e você falar, e ele morrer livraste o sangue dele da sua mão, porque eu te levantei como atalaia é a, é a porta onde você vigia é onde você guarda Não é vigia, vigia. Cada um é dos outros É vigiar o fogo que está dentro de você É, Deus, é, Deus. é o churrasqueiro o Churrasqueiro ele não olha só a carne Ele olha o fogo Ele O fogo baixou Baixou o fogo Ele, ele, ele é um vigia Do fogo Aleluia você tem que vigiar o fogo de Deus Para não apagar no seu coração A gente fica vigiando as coisas de fora Sabe por que o pecado entra? Porque o fogo apagou A serpente odeia fogo Paulo Na ilha, chamado malta Pegando um graveto Para aquecer todo mundo Uma víbora vir falou o que? Pegando um graveto para acender fogo Vou picar ele, mato ele não tem fogo, picou ele porque serpente não gosta de fogo, Meu Deus. só tem fofoca onde não há fogo, Meu Deus. só tem frieza onde não há fogo. Meu Deus. Vigia o fogo que além de você, crente. Quando você pega a palavra e começa a ler. O fogo acende. Quando você vem no culto, o fogo acende. Quando você louva ao Senhor, vai acender o fogo. E esse fogo toca em um, toca em outro. Glória oh, a Essa porta precisa ser restaurada. Às vezes eu não caio. Não é porque tem um anjo no lado. É porque tem um vigia. Falando: Epa, tu não pode fazer isso, farão. Tu é servo de Deus. Oh, isso não é varô. Quando a gente tem um crente Do nosso lado Ele é muro protetor pastor. Um crente cheio de fogo É muro protetor O diabo falou para Deus Também o seu cerca Ele com uma sede Cerca, né? viva, pegando fogo Aleluia Na minha casa na sua tem uma seca de fogo. Na minha vida a sua tem uma seca de fogo que eu faço. Vigia esse fogo e não deixa ele se apagar. Glória a Deus. É tão sério que eles levam o moço. Ei, mas são questão coloquei em carros e cavalos de fogo. Deixa eu correr. Porta do pátio essa porta também é chamada de porta do cárcere, por quê? no pátio, quando os pés estão tomando sol, para ele é pátio, mas do lado de fora, quem está de longe, é cárcere, quando essa porta está quebrada, nós caímos em cativeiros de alma, e cativeiros espirituais, Aleluia. explica melhor, explica, pecado de estimação, a pessoa é enredado pelo pecado, ela não consegue largar a pornografia, ela não consegue largar o adultério. ela não consegue largar a sensualidade, ela não consegue perdoar, ela não consegue abandonar o medo, o que é o medo? É. Ah. Deus não nos o espírito de medo, o perfeito amor lança fora todo medo, é o um medo que te paralisa, é um medo que não deixa que nem o Gilead falou ontem, que você mergulhar nas profundezas de Deus, para ver o que tem lá no fundo Glória a Jesus quando essa porta você fica no laço você é presa fácil você vive a carência afetiva do século 21. você vive isso uma ansiedade desacervada porque a sua alma não tem paz deixa eu correr eu quero falar da porta das ovelhas porta das águas, fala do enchimento do Espírito Santo, fala de você querer ser cheio, Aleluia. uma vez cheio, para sempre, não, leia atos 2, e todos foram cheios, leia atos 4, todos foram cheios, Aleluia. e eles oraram no 2, e foram cheios, e oraram no 4, porque você recebe uma carga, você distribui, só que tem que continuar orando, porque a oração ela é contínua, o rio não pode parar. É um enchimento. É um rio transbordando em outro rio. Capítulo 7, versículo Quem crê em mim, como diz as escrituras do céu interior, fluirão rios de águas vivas. A porta das águas tem que ser restaurada. Deixa eu correr. A porta dos cavalos. Fala de preparação. O cavalo se prepara para a batalha mas a vitória vem fala de preparação, fala de batalha, e fala de guerra, Letícia, quando essa porta está restaurada, você está pronto para a guerra, você se prepara para a guerra em tempo de paz, ei, não dá para ler manual de salva-vidas, morrendo afogado, não é adianta orar na hora, da... não, não, você tem que se preparar antes, se prepara para a guerra em tempo de paz. Verdade. Enche a sua motiva ali na palavra. E gestua. Mergulhe um pouco mais na oração. Na comunhão com os irmãos. Na hora da guerra, você vence. Valeu. Na hora da guerra, você está com uma luta no casamento. É a hora da guerra. Eu fui na casa de um cara que estava pobre, jogando videogame. Eu fui embora. É moleque. É, A esposa dele casou com um moleque, infelizmente. Deus, Deus, Deus. O cara tava lá de com Figurinha! Para! Ah, você não quer restauração, não. Na hora da guerra, tava com um problema com o filho. Davi tava com um filho doente, ele era rei, ele abandonou tudo, largou tudo. E foi jejumar pelo filho! E foi orar pelo filho! Não, Davi, você é rei! Sabe? Não! Para! Eu tenho um filho! e vou jejumar vai orar por ele quem sabe o Senhor não faz um milagre Glória a Deus. porta oriental essa porta está lacrada hoje Jesus passou por ela no e ela foi lacrada, não dá para explicar agora e é por ela que ele vai entrar quando ele voltar e a porta de Efraim a hora já foi que é a porta da poção dobrada você não terá a dupla honra se essa porta estiver quebrada José deu a honra para Efraim, quando Jacó vai orar, ele cruza a mão, ele era o mais novo, porque José tem Manassés e Efraim, não tem como gerar, porque Manassés é Deus me fez esquecer, Efraim, Deus me fez prosperar, Manassés, Deus me ensinou a perdoar quem me maltratou. Então eu só gero Efraim depois de gerar Manassés. Eu só profero depois que eu perdoo. Não tem como gerar, eu quero gerar Efraim. Gera Manassés primeiro. Perdoa. Que você vai ter a porta da poção dobrada restaurada. O milagre não deixe Satanás Fechar a porta do seu coração Nem a porta da reconciliação Porque o milagre de Deus passa por essa porta é. Aleluia E eu deixei a primeira porta por último Que é a porta mais importante A mais importante Todas as portas sem eu Passou dele, exceto a porta das ovelhas É a porta mais importante Agora olha para mim Nenhum construtor, nenhum, começa restaurando muro pelas portas. Nenhum construtor começa a reconstruir casa, faz barulho pela porta. Nenhum! E por que eles começam pelas portas? Porque a destruição começou pelas portas. É Deus falando, eu vou começar a restauração, por onde começou a destruição. Essa porta. Os sacos, o sumo sacerdote eu li no capítulo 3 e todos os sacerdotes se reuniram para restaurar a porta das ovelhas Santo essa Deus. porta só passava ovelha ei, sem ovelha não há culto sabe quem está aqui hoje? eu sei, eu sei quem está aqui hoje porque você tem ovelha quem não tem ovelha? Deus você trouxe a ovelha do louvor você trouxe a velho, do glória a Deus Você trouxe a velho, oh, aleluia. aleluia Você trouxe a velho da língua estranha Você trouxe a ovelha do seu dízimo A ovelha da sua oferta A ovelha da sua presença Apresentai-vos ao Senhor O seu corpo Como culto racional Aleluia Glória a Deus Essa porta, irmão Cláudia Não tem tranca É a única porta consagrada oh, é a porta das ovelhas a Jesus. porque o milagre de Deus começa com a consagração oh, Deus. Adriano, se não houver consagração se não houver entrega é. se não houver desejo de querer mais dele ele não tem. É. É. É. a águia que é linda e eu gosto do símbolo da águia mas é a de rabino ela come coisa morta pomba não tem fel põe um animal morto vem a águia e a pomba pousando a águia pousa a pomba sente o cheiro e volta às vezes o espírito está descendo mas ele sente um cheirinho de falta de perdão ele fala não posso como salvação ele até vem mas como enchimento ele não vem porque você não foi consagrado Sua vida ainda é sua É tanto que você se sente tão humilhado Que não perdoa Porque se a sua vida fosse dele Essa humilhação não era mais sua Porque ele carregou a sua humilhação na cruz oh, Os sacerdotes Se essa porta não é restaurada Jesus entra por ela Capítulo 5 de João Havia uma festa em Jerusalém mas havia um tanque de Bethesda. E Jesus não vai para a festa. Ele vai no tanque de Bethesda que tem cinco E ele passa pela porta das ovelhas. Está tendo um culto. Olha quem está no culto. Mancos, aleijados. Está todo mundo doente. Jesus entra no meio da congregação e ninguém sente a presença dele. Porque a paralisia deles era maior que a presença de Jesus. Meu Deus! O alejume deles era. A presença de Jesus, Jesus está passando e ele nem percebe que o grande está ali, e aí ele para e me fala assim: quer ser curado? Ele fala: Mas como? Não perguntei o problema, quer ser? Ninguém me lança lá quando vem um no tanque, eu vou, não vou primeiro. Ele fala: então a tua caminhada. Entrou e saiu, e ninguém percebeu Recebeu a presença dele, a não ser aquele homem que ele falou com ele. Meu Deus! ó oh, A sua dor impede você de ouvir Jesus. Eu não tenho desde essa dor. Fala, dor pode doer, mas eu vou sentir Jesus. Pode a lei de me eu vou sentir Jesus. Não importa a dor, a humilhação, o abuso, eu vou sentir a presença do eterno. Aleluia! Para eu finalizar Você tem a chance de restaurar Essa porta hoje, começa por ela justo, Jesus. Sai daqui hoje falando Senhor Eu quero restaurar a porta das ovelhas Sabe o que algumas ovelhas não vêm? Porque quando vem a gente mata Se não vinha como a árvore de Natal evangélica Dos nossos desejos, não serve. Deus falou para mim, Vaco Rogério, chamei você para ser pescador, não é limpador. Ele não me chamou para limpar o peixe, irmã Cláudia, eu não quero. Eu só pesco. Aí ele fala, se você pescar, eu limpo ela com a minha palavra. Aleluia. Pesca que eu limpo. Aleluia. Só pesca que eu limpo. Ei, terá Vamos restaurar a porta das ovelhas. Pro nosso, o nosso culto ao Senhor vai ser outro. Ei, quando o nosso culto ser outro, nosso altar vai ser outro. E Deus não vende com o altar igual ao altar do mundo. Deus vem em altar que é diferente. Todo altar diferente do mundo. Deus desce, porque os amigos do mundo são inimigos de Deus. E eu encerro. Muro que foi construído, isso é muito forte que eu vou falar. Você não ouviu nada que eu falei? Escute isso. De 3 a 4 anos. Você sabe em quantos dias eles restauraram aquele muro? 52 dias. Sabe por quê? Quem construiu foi profissional. Quem restaurou foi as famílias. Aleluia! Era assim: ó, ó, ó, ó, família do Marcos Rogério, da Porta das Ovelhas. Até a porta do peixe Família do Neve Da porta do peixe Até a porta velha Família da Adriano Da porta velha Até a porta da fonte Família do Eduardo Da porta da fonte Até a porta das águas Família da Letícia Da porta das águas Até a porta do futuro Família da Cláudia Da porta do futuro Até a porta Família da Maria da, da porta do vigia Até a porta oriental As famílias trabalhando juntas O muro foi restaurado Em 52 dias Você sabe quantas semanas tem no ano? 52 semanas Glória você restaurar uma porta por semana. Você restaura a sua Jerusalém em um ano. Põe no seu coração, eu vou restaurar uma porta por semana. Aceita no seu coração. 2010 não, é não, é não, é? não vai ser diferente se você for igual. Você precisa ser diferente. O ano novo é todo dia. Já viu que na virada do ano nasce um desejo em nós de mudança? E eu vou fazer isso e aquilo outro. Faz isso, você faz todo dia ser dia primeiro. Faz todo dia ser dia primeiro. Todo dia. O seu coração não sabe que dia que é hoje. O seu coração não sabe se é sexta ou sábado O seu intestino também não sabe muito menos seu estômago, muito menos seu pulmão. Se o seu pulmão parasse na sexta, você morria no sábado. Porque dentro do seu trabalho até sexta. Se os seus órgãos soubessem os dias da semana, ele ia parar, que nem separe você, você ia morrer. Pega o que está dentro e joga para fora e fala... Eu vou dar o meu melhor eu vou dar o meu tudo esse ano, eu vou ler o máximo que eu puder, eu vou orar o máximo que eu puder, eu vou jejuar o máximo que eu puder, faz um jejum por semana, para restaurar suas portas, começa a ler a Bíblia para restaurar as portas, começa a dar comunhão, começa a perdoar e se prepare que o avivamento chega o avivamento chega o avivamento chega e estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio Edipenteoso E todos foram batizados Virou língua repartida como de fogo E todos, todos, todos Foram feios Glória a Deus Eu queria só que você ficasse De pé comigo cada pessoa aqui tem 12 portas, que são as 12 áreas da vida, você precisa restaurar isso, não dá mais para ter mureta, que qualquer um acessa, você precisa construir um muro, o inimigo não vai ter acesso mais, porque vai ter um muro, vai ter vigia, vai ter tudo, e a sua Jerusalém, sabe o que, que é? Jerusalém era o centro da adoração, e aí Jesus resume, não é no monte, muito menos em Jerusalém, mas é em Espírito, é em Espírito, sua Jerusalém está dentro de você. Restaura os muros da sua Jerusalém, restaura os muros, as portas da sua Jerusalém. E a adoração é adoração em Espírito e é em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Não é nada, não